Muita gente acha que marketing digital é um bicho de sete cabeças, que é só redes sociais. Eu vim aqui e criei esse workshop para ajudar você, empreendedor e profissional, a ter uma consciência de que marketing digital pode ser muito mais do que simples likes. Eu quero que você entenda que o marketing digital pode ser usado para alavancar as suas vendas de uma maneira estratégica e consistente. Se você deseja aprender mais sobre marketing digital, inscreva-se no workshop.